Trabalhe com vídeos no YouTube revelado a fórmula secreta. Você sabe exatamente quais os passos a seguir para que milhares de pessoas vejam seus vídeos e serviços todos os dias. Você sabe quais são os erros mortais que a maioria dos afiliados fazem quando criam seus vídeos? Se sua resposta for não, você irá conhecer a solução de todas essas respostas em breve. O que você vai aprender utilizando o YouTube para a fórmula secreta? Se você quer aprender a trabalhar para ganhar dinheiro com o YouTube, mas não sabe como, então este curso é para você. Vai aprender a criar seus canais repletos de vídeos sem gravar um único vídeo. Utilizando ferramentas simples e rápidas para criar vídeos certos, para o seu produto, ou serviço. Você vai descobrir como gerar uma renda direta, trabalhando com o YouTube sem criar qualquer um de seus próprios vídeos. Você vai aprender um passo a passo completo de otimizações avançadas. Conhecendo dicas que vão tornar o seu trabalho mais profissional e lhe trazer muito mais resultados. Vai aprender a fazer a otimização da descrição para seus vídeos. Você vai aprender técnicas de SEO para suas descrições. Personalizar o seu canal para cada tipo de nicho de mercado, com aspecto profissional e obtendo o máximo das funcionalidades para conquistar mais resultados e a maior audiência de seu público. Através deste simples sistema, você receberá tráfego com o YouTube, e cliques em seus links de afiliado. Você também vai aprender muito sobre marketing de vídeo, que você provavelmente nunca imaginou. Sim, você também estará pronto para receber o tráfego do jeito certo. Pois te mostraremos como fazer o seu projeto de Youtube passo a passo. Graças a este novo curso de vídeo passo a passo de 9 módulos, vamos te revelar tudo o que vem me gerando vendas com o Youtube, sobre o que é preciso para vender e fazer negócios através de seus vídeos no Youtube, e economizando horas de frustração para saber exatamente o que fazer. Você se tornará um mestre de Marketing de Vídeo, recebendo milhares de visualizações e conseguir chegar na primeira página do Google. E para quem este curso é adequado? Este curso é adequado para todos os afiliados que desejam trabalhar com seus projetos no YouTube, online ou offline. Para todos que deseja começar a trabalhar no YouTube, mesmo que comece do zero, empreendedores que queiram aprender novas estratégias de marketing de vídeos. E tudo isso com uma garantia incondicional de 7 dias, se o curso não for o que esperava, você tem até 7 dias corridos a contar da data da sua compra para solicitar o seu dinheiro de volta. No período de 7 dias coberto pela sua garantia você receberá conteúdo suficiente para fazer uma avaliação e decidir se realmente ele é para você ou não. Nosso maior compromisso é com a sua satisfação. Clique no link que está na descrição, para saber muito mais sobre este curso, que vai revolucionar seus projetos.